What's up, galera? Tudo bem com vocês? Roger, você sumiu. O que foi que houve? Pois é, pois é. Eu estava numa semana. Uma semana que se chama... Semana de provas da faculdade. Que delícia, né? Que delícia. O bom de tudo quando acaba a semana de provas é que você perde uma coisa essencial na sua vida como seus amigos, como seu pai, como sua mãe, como sua tia como seus amigos imaginários, como seus amigos de verdade como, como sua cadela, como seu cachorro, como seu urso de pelúcia todo mundo, porque todo mundo esqueceu de você porque você ficou semanas trancado no quarto estudando e você só saiu de lá pra comer e talvez para tomar banho. Terminei estudar. Ai. Família, amigos. Oh, família Lupe, todo mundo se foi. Com o tempo, você recupera tudo e tudo quer dizer um alarme, filha da puta disparando na casa da minha vizinha eu tô gravando com a janela aberta, por quê? porque eu tô de férias agora a realidade é outra, nós estamos de férias é uma época mágica uma época ah, não, não, não é mágica uma época de férias, ponto uma época que a gente se sente livre que a gente não tem compromissos e que a gente cria expectativas enormes com, com, com quanto às férias. Expectativas do tipo. And, uh... O problema é que quando você cria expectativa, consequentemente existe uma realidade e aí a situação é outra. as férias se baseavam em fazer nada menos do que nada que você fazia antes mas hoje tem um porém esse porém é sua mãe vai te usar de escravo você vai ser escravinho da sua mãe Mas tem um lado bom que as férias nunca vão deixar de me surpreender. Sabe aquele momento que você está na frente da sua televisão? Pois é, você está na frente da sua televisão. E quando você está na frente da sua televisão, relaxando, você se depara com o seu relógio, são duas da manhã. Meu Deus, já tá muito tarde. Mas aí não acabou o programa preferido seu que você estava assistindo. E você continua assistindo. E quando você olha. Pro relógio, novamente, são 5 horas da manhã Aí você pensa, ah, puta que pariu, tenho que dormir Porque amanhã eu tenho aula Mas aí que você se engana, Mr. Elmi <risos> Porque... Você tá de férias e você não tem que acordar cedo. É a melhor coisa do mundo, não ter hora pra nada, não ter nada pra fazer. Pois é, gente, isso era o que eu tinha pra falar pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, gente? Então, muito obrigado e se inscrevam aqui no meu canal, tá? Não deixem. Não deixem de se inscrever no meu canal. Muito obrigado. Até o próximo. Beijos de amor pra vocês. Só que não. Tchau. Ai...